Os bombeiros aqui, tchau. jogar água nisso. É, hein? que viagem é essa, mano? Eu, hein? é? Beleza, então, querendo enganar? Ah, só mostrar o ferro que tu corre, né? Paz filhão! Bora, bora! Rapaziada, dá, dá pra fazer de várias coisas aqui, só que eu já fiz de duas coisas, né? Mas eu quero tentar mesmo realmente subir de daquele caminhão que eu tava no início e daquele carrinho que eu tava no início também. Eu vou fazer o que, que for a tub é porque eu consegui, tá ligado? Que não for é o que eu não consegui Como é que é o nome? De caminhão do bombeiro aqui, mano Então deixa ver, ah, aqui é a estrada Beleza Vou tentar matar alguém aqui O caminhão do bombeiro aqui, mano Então deixa ver, ah, aqui é a estrada Beleza Vou tentar matar alguém aqui Puxar o ferro aqui Paran... Matei, matei Agora vamos esperar a polícia chegar pra matar elas. Tem Tipo esse carrinho aqui tropa, esse carrinho aqui também é onde subir Esperar a polícia chegar, subir aqui Bora caramba, tô literalmente gastando muita volta Ui É isso mano, o cara é me atirou Já peguei 5 estrelas, 3 estrelas Bora, bora, bora, bora, bora, bora O Bia rapaziada, ele é, tá com 3 estrelas É, se for, se for 4, 5, daí não tem diferença não Esperar a polícia chegar Pior que o caminhão do bombeiro, mano É muito, é muito rápido Aqui pra subir, eita, matei o viajante Pra subir não é muito rápido, não Aí, padrão, vira aqui Mano, será que eu faço aquela loucura lá de novo, tropa? Aquela de pular ali, mano Acho que eu vou fazer, Não, acho que eu não vou fazer, não é, Não, vou fazer sim, o caminhão é grande Eita, tem um carro aqui, velho É um carro da polícia Mano, não, não entendi até agora pra que serve aquele carro da polícia, não Ele não faz nada Tô tá na minha frente, polícia Eu hein Tô tá na minha frente Aí calma, aí! Eita, bati sem querer Bati por burrice minha mesmo Aí vamos pular, Ih, caramba Ih, caramba Ih, caramba, sobe, sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, troco Ah, vai subir, vai subir, subiu, subiu, subiu Subiu, porra, subiu Eita, caramba, bati numa pedra <risos> Quase virei o coste rapaziada Quase virei o Costa? Aí mano, tem um moto homem ali tropa Eita, vai querer bater com um caminhão mano Olha a polícia, olha as ideias da polícia mano Olha as ideias da polícia tropa A mãe vai, agora vai hein, agora sobe Sobe que nem um moto homem Eita caramba É bom que você dá pra bater, mas nem senti nada tá galera Incendi a polícia, eita nossa, mano. tô derrapando aqui tudo, velho, não, não, velho, não, quase, quase, quase, quase, quase, quase, quase se foi, quase se foi, quase quase, bora aqui, bora aqui, tá uma derrapa. não, não, não, ui, mano, quase fui de frente ali, tropa, aqui, ó, um, uma aqui, uma noiteada aqui na polícia, morreu, matei, matei, acelera, acelera, acelera, e, caramba, quase azedou, quase azedou, marmita, aí, azedou, e... Errou! Errou, mano Ah, tá achando da Foi Ah, na minha frente Vira, vira, vira, vira Aqui que é o foda, mano Como eu tô de caminhão aqui é foda de virar Eu tenho que dar 360 aqui pra virar, mano E vamos por aqui Ih, matei o coiote Quem querer é matar o coiote, foi mal Aí, passando Ih, tá achando da nadinha, né Tá achando Mano, eu vou dar um jeito, rapaziada Eu vou dar um jeito de pegar embalo, mano Que tem que pegar embalo, tá ligado Aquela parte ali, da, da primeira parte é mais difícil De subir, porque é muito rígido, mano Então, ela é foda de subir, tá ligado Eu vou tentar pegar embalo aqui, ó Vou ter que descer aqui, ó Ih, caramba, mano Vou ter que dar ré pra subir aqui Senão eu não vou conseguir subir, velho. Agora vai, topa. agora vai Acelera Acelera! Ih, cara, vou ter que pegar mais, mano, eu não vi esse tronco aí, velho Só que apareceu do nada, mano Vou pegar mais de embalo um ainda, calma aí é? Agora vai, agora vai Eu não vi um tronco, mano Aí, agora vai Agora vi o tronco Acelera, acelera Nossa, mas será que dá pra subir por aqui, mano? Não dá não, né, mas eu vou pegar embalo aqui Vou dar a volta Dar a volta aqui Aê, no! Não, não, não, não, não, não, não, com a porta, não! Nossa, pisa um barbaribã ali, mano! Sinistro! Sobe, sobe! Sobe! Ah, mano, essa parte aqui que é foda, velho! Essa parte aqui que é foda, vou ter que pegar mais embalo! Não adianta, nenhum carro fo nenhum carro ruim sobe aí, é que eu vou ter que ser piloto nessa parada aqui, mano! Aí, padrão! Tem que dar ré! Ih, caramba! dá uma cutucada aqui polícia e yeah, a mais um <risos> tem que dar uma cutucada aqui abdão e calma calma calma calma e o carro sumiu velho ah vai de carro de polícia mesmo porém